Olá, tudo bem com vocês? É, meu nome é Márcio Abreu, né, dando continuidade à nossa aula. Na aula passada nós falamos dos ácidos, né, da função inorgânica ácido. Nessa aula iremos falar das funções inorgânicas base, né, então vamos falar das bases, falamos dos ácidos. Né. É, as bases elas têm características parecidas, semelhantes com as do, dos ácidos. Por exemplo, é, a base ela é... Se dissocia, é uma boa condutora de, de eletricidade. A, a dissociação da base é semelhante à dissociação dos ácidos. Né? Só que eu quero começar dizendo o seguinte, quando você é picado por uma, uma abelha, o que, é que você deve fazer? Né? Quando a abelha pica você, ela injetou o que em você? Então, é, que tipo de função é liberada quando a abelha pica você? Geralmente as pessoas pensam em ácido, né? então se a pessoa pensa em ácido, está errado, não é um ácido. A, as bases, nós falamos que os ácidos de arren, as bases também de arren, substância que em solução aquosa libera como ânion somente íons OH-. Os ácidos liberam cátions H+, as bases liberam íons H-. Certo? Os ácidos nós vimos que ele tem sabor azedo. As bases elas têm um sabor adstringente. O que é, que é um sabor adstringente? Porque trava a língua. Um exemplo de quando você... É, banana verde, por exemplo. Né? Lógico que você não vai provar algo para ver se é ácido ou se é básico. Né? Nós sabemos disso porque nós temos bases que, que nós utilizamos como medicamento e que nós utilizamos no dia a dia. É, quando uma pessoa é picada por uma uma a abelha, ela injeta uma substância básica. E para ser neutralizada, essa substância deve reagir com ácido. Ou seja, o que você vai passar ali é um ácido, lógico, que é um produto conhecido fraco. Né? É, os, os remédios, quando, quando é feito para isso, é um ácido. É, eu disse para vocês que... Um ácido e uma base vai formar sempre um sal ou água. Vai ser uma reação de neutralização na aula passada. Né? Então, lembre esse conceito, nunca esqueça. Ácido mais base, sal e água. No caso da, das propriedades da, das bases, é o seguinte. Em solução aquosa, sofrem dissociação iônica, liberam um ânion OH-, que a gente chama esse OH- de hidróxido ou hidroxila. Né? É, e o cátion correspondente vai ser o metal ligado a essa, a essa base. As bases são também chamadas de hidróxidos, da mesma forma que os ácidos, as bases, quando dissolvidas, conduzem corrente elétrica. É, as bases elas possuem sabor adstringente, um exemplo, a banana verde. banana verde, quando você come, não fica travando a língua. Essa é a característica da, da base, o ácido já é azedo. Então, a nomenclatura das bases, como é que eu dou nome às bases? Você tem uma, aqui tem um nox fixo, lembra lá que quando eu, eu concluí a aula de ligação metálica, eu falei com vocês do nox fixo, quem está na 1A, 2A, 3A, então, quando ela tem um nox fixo, ou um NOX, apenas um nox, que é o número de oxidação, a perda ali do elétron, você, a regra é hidróxido mais o nome do metal. Então, é, nox fixo, hidróxido mais o nome do metal. Quando você tem um nox variável, aí hidróxido mais o nome do metal, mais o nox desse metal em algarismo romano. Então, eu vou dar um exemplo disso para a gente entender como é que é essa nomenclatura. Então, tranquilo. Se você tem, por exemplo, quem está na 1A tem um NOx fixo, que é o potássio. Então, hidróxido de potássio. Você tem o magnésio que está na 2A, também tem NOx fixo. Então, hidróxido de magnésio. Você tem, agora, quando você tem é, elemento ligado a essa hidroxila que ele é, tem um NOx variável. Por exemplo, no caso do ferro, o ferro ele tem oxidação 2 e 3, ele perde 2 ou 3 elétrons. Então, nesse caso, hidróxido de ferro, Só aí não resolve, porque você tem 2. Então, o nome hidróxido do metal, mas é algarismo romano. Então, se ele tem um nox 2, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Aí é o, o nox fixo, só hidróxido mais o nome do elemento. Nox variável, hidróxido mais o nome do elemento. E a oxidação dele em é um algarismo romano. A nomenclatura da, das bases. É, quanto às hidroxilas. Então se ela só, tem, só possui uma hidroxila ionizável, nós vimos lá que o ácido, né é monoácido, só tem um hidrogênio ionizável. No caso das bases, semelhante. É, monobases possui apenas uma hidroxila. Exemplo, hidróxido de potássio, hidróxido de amônio. Você tem de bases, possui duas hidroxilas, no caso do hidróxido de magnésio, do hidróxido de zinco. Tribases possui três hidroxilas, hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, 3. E a tetrabase possui quatro hidroxilas. Hidróxido púmbrico, hidróxido de chumbo, hidróxido de, de estanho. Então, a nomenclatura, então, ó, hidróxido de potássio, só tem uma hidroxila ionizada, então ela é uma monobase, e ele tem um nox fixo. Então aqui vai ser só o nome do elemento, hidróxido mais o nome do elemento. No caso aqui, desse elemento aqui, ó, do, do sódio, o sódio está na 1A, ele também tem nox fixo, então vai ser hidróxido de sódio. No caso do ferro, opa, o ferro nós vimos que ele tem dois nox diferentes. Então, é, nesse caso, hidróxido de ferro e a, o número de oxidação dele em é algarismo romano, 2. Já que ele tem o número de oxidação dele, a carga dele é 2. Então aqui, por exemplo, seria Fe2+. Então, por isso. No caso do ferro com o número de oxidação 3, hidróxido de ferro 3, já que a carga dele é 3+. Mais, certo? Então, é, outra, outra classificação das bases é em relação à solubilidade na água. Né? Geralmente as bases são solúveis na água. O hidróxido de alumínio, os hidróxidos de metais, os alcalinos, os alcalinos terrosos, exceto o magnésio. Os hidróxidos de outros metais são insolúveis, um exemplo na tabela, ó. vamos olhar na tabela a solubilidade. A gente está vendo aqui que ela vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, as bases de, dos metais alcalinos e amônia são bases solúveis. As bases dos metais alcalinos terrosos, pouco solúvel, o berílio, o magnésio, o cálcio. E você tem as que são parcialmente solúvel, que é do estrôncio e do bário. Certo? Quanto à força de uma base, se ela é uma base forte ou se ela é uma base fraca. São bases fortes os hidróxidos iônicos solúveis em água, como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio e hidróxido de, base, de bário. Já as bases fracas são hidróxidos insolúveis em água. Os hidróxidos insolúveis em água são bases fracas. E o hidróxido de, de amônio é uma base fraca. É, esse hidróxido de amônio é a única base fraca de caráter molecular, certo? Geralmente as bases de caráter molecular são bases fortes. Então o, o quadro para a gente visualizar isso, quanto à força, as bases, as bases fortes de metais do grupo 1, de metais do grupo 2, né? os elementos aí, e as bases fracas, amônio, berílio, magnésio. E as demais bases. É, ação de ácidos e bases sobre indicadores. Na aula passada eu falei com vocês dos indicadores de, de ácidos. E os indi a gente chama de indicadores de ácido e base, que são é, substâncias é, orgânicas. Então nós temos, por exemplo, a fenolftaleína. na presença de um ácido fica incolor. De uma base ela fica vermelha. É um indicador de ácido de base. Papel de tornasol que é uma, uma tirinha, um papel, ele fica meio rosado. No ácido, na base, ele fica azul. E o alaranjado de metila, que é um produto também, um reagentezinho, que ele, na presença de um ácido, ele fica vermelho, e uma base ele fica amarelo. Esses são os indicadores de ácido e base. Então, nessa, nessa indicação de ácido de base, você vai ter colorações, que é medido. Se você tiver um papel de tornasol você vai ver a cor que está e ali você consegue até é, distinguir o pH daquela, daquela reação. A nomenclatura, como é que nós damos nomes às, às bases? Né? É, nós vimos lá hidróxido de sódio, é hidróxido mais o nome do, do elemento, quando ele tem uma, uma, um nox fixo. Não é isso? Nós vimos lá hidróxido de cálcio, Hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de bário, certo? Agora, nós falamos lá que quando ele tem um nox variável, você pode colocar algarismo romano, não é isso? Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Mas você também pode usar a nomenclatura Ico e igual lá no ácido. Por exemplo, você tem o maior, que é o nox maior, que é o 3. Então ele pode ser hidróxido de ferro 3 em algarismo romano ou hidróxido férrico. E você tem o com nox menor, que é o, F, o FOH2, que é o hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso. Então essa nomenclatura iquioso também pode ser usada nas, nas bases. Então. Um exercício para nós fecharmos essa, esse assunto de base. Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas por pelos finos, os quais liberam ácido fórmico, em que em contato com a pele produz uma irritação. É, dos produtos de uso doméstico abaixo, o que você utilizaria para diminuir essa irritação? Qual produto você utilizaria? Lembra da dica lá, ácido e base, você vai formar sempre sal mais água. É uma reação de neutralização. Então, sempre você vai neutralizar um ácido com a base, uma base com um ácido. E vai sempre formar sal mais água. Então, aqui ele já, ele já disse para você que é o ácido fórmico. Então, dessa, dessa curtiga, então você, se é um ácido, você tem que usar uma base. Desses aqui, quais são bases? Então, você, o vinagre é uma base? O sal de cozinha é uma base, o óleo é uma base, a coalhada é uma base, o leite de magnésio é uma base. Então, nesse caso, você tem o leite de magnésio, que é hidróxido de magnésio. certo? O sabor adstringente é que percebemos quando comemos uma banana verde, uma banana que não está madura, que substância a seguir teria sabor adstringente. Qual, qual dessa substância aqui é uma base? Lembra que as bases, elas são o quê? Elas liberam o ânion, liberam a hidroxila, o ânion OH-. Então qual dessa aqui que você tem a hidroxila? Hidróxido de alumínio, certo? Ah, identifica a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades alcalinas. Sempre que esse termo alcalino é porque é uma base, tá? Os alcalinos são bases. Então, o detergente o vinagre? O vinagre nós já sabemos que é um ácido. Não é isso? Então, nós vamos ver aqui sal e coalhada, sal de cozinha coalhada, leite de magnésio e sabão. Opa! Leite de magnésio e sabão. O sabão, o, quando, Na fabricação do sabão, nós utilizamos hidróxido de sódio. Né? E o leite de magnésio é hidróxido de magnésio. Certo? A... Nas bases, as aplicações das bases no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o hidróxido de sódio, soda cáustica, né, que é uma base importante para a indústria, para laboratórios, ela é utilizada na fabricação de sabão, de glicerina, né, é, ela é utilizada em diversos processos petroquímicos, fabricação de papel, de celulose, usado na, na limpeza doméstica, é uma base altamente corrosiva, muito corrosiva, uma base forte. Né? Nós temos o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, que os pedreiros usam na questão da argamassa. Eles usam isso aí para pintura de paredes, que a gente chama de caiação. Né? É o hidróxido de, de cálcio. Nós temos amônia, que é o hidróxido de amônio. Ele é utilizado é, nas soluções de amoníacos. Você tem ele em produtos é, caseiros, tipo aquele Ajaques, é, esses produtos tem é, amônia. Ela é incolor, é irritante, tem uma, um forte. um cheiro muito forte, muito irritante. O hidróxido de magnésio. Agora nós utilizamos bases também como medicamentos. O hidróxido de, de, de magnésio. Ele é pouco solúdo na, na água, né, em sus, suspensões aquosas. Ele é utilizado como um antiácido. Quando a pessoa está com dores estomacais, acidez estomacal, lembra lá do leite de magnésio? É hidróxido de magnésio. Então, acidez estomacal, você tem o que? Ácido clorídrico. Né? Então, você tem um ácido ali e você utiliza uma base para combater essa acidez. Você tem também, ah, usado para combater a acidez, aquele hidróxido de alumínio, né, que é até vendido é, na, nas farmácias como malox ou pepsamar, que ele é hidróxido de alumínio, que também é para combater acidez estomacal. Né? Então, uh, o, que, que, eu, o que, que é interessante disso? É que você vê que os, os ácidos e as bases elas estão presentes no cotidiano, fazem parte da nossa vida, né? nós utilizamos muito esse processo. Lógico que temos que tomar muito cuidado quando se fala de ácidos, se fala de bases, porque no geral são corrosivos, né? são, são produtos perigosos, Então, o manuseio desses produtos, né? com exceção desses que são medicamentos, deve ser feito com muito cuidado. Né? Não, não deve nunca é, usar é, sem, sem o conhecimento. Né? Então, ácido e base nos, nos proporcionam um conhecimento não só para acadêmico, mas para, para a nossa vida. Né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos veremos na, na, nas próximas aulas. Precisamos de terminar essa função inorgânica, né? e o próximo assunto que nós iremos falar será é, sais e óxidos. Então, um grande abraço para vocês e até mais.